E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E hoje eu quero trazer um conteúdo aí para jogadores iniciantes que gostariam de saber quais são todos os veículos do passe de carros do Forza Horizon 5. A gente tem 42 carros de passe de carros, incluindo os carros de Fórmula Drift. Eu vou te mostrar todos nesse vídeo. E se você é novo no canal, fica ligado na descrição do vídeo. Tem uma lista de dicas de Forza Horizon 5, incluindo lista de top carros. E em breve eu vou trazer muito mais, então fica ligado e já se inscreva aí no canal. Thank you. Thank you. E aí, o que você achou da lista de carros? Quais são os seus carros favoritos? Deixa aí nos comentários. E eu gostaria de aproveitar esse momento aqui para agradecer todos os amigos que estão adquirindo os produtos da Overclock com o meu cupom que está na descrição. Para quem não sabe, esse aqui é um produto que a gente está substituindo pelo energético, a galera aí que faz faculdade ou o pessoal do competitivo, né, do Valorant, do Fortnite, do CS, ou até mesmo do Forza, né, que quer ter mais concentração e mais foco na sua gameplay, nos treinamentos, recomendo muito esse produto aqui, se você acessar o link na descrição, tem a tabela nutricional do produto, você vai ver que ele é 100% saudável e não tem contraindicação. então se você resolver adquirir esse produto, use o meu link que tá na descrição, te dá 10% de desconto e você vai ajudar aqui o canal beleza? Até o próximo vídeo